Bom, beleza, Nós organizamos aqui, com estamos com bastante comida, agora vamos seguir em direção norte, Tô com uma becazinha, uma Shotgun, que a ideia é a gente pegar a LUT lá, né? Então, é isso. Sim. Beleza, bora, bora, Coyote. A Coyoteira tá aí no apoio. Você tá acha que vale a pena olhar o beat de bola e de sangue? Acho que não, cara. Acho que não. Acho que tá de boa. Acho que a gente, tipo, Tu quer passar nas cabanas de caçador ali no caminho? Ali tem um hospital perto, eu acho, quando que quando Bom, manos, a partir desse momento aí, eu e o Coyote decidimos passar a noite uh, em uma casa. Porque a gente tava sem Night Vision, então a gente passou a noite aí. Como não acontece nada de mais, a gente só troca uma ideia, conversa ali bem de boa. Eu uh, vou pular essa parte e mostrar, mostrar pra vocês o que acontece em seguida, beleza? Como é que é o nome dos caras do, do... dos videozinho, o Elvis? Os Andolano, aquele tem o Rei do Kuduro. Rei do Kuduro. Já viu já, Rolinho? <risos> depois tem um vídeo pra te mandar. Depois de todos esses caras aí, manda esse aí do, do Ator Pornô. O Elvis <risos> pra ele. Já é um bom começo já pra ver o vídeo dos caras. É muito engraçado. E o cara de Ator Pornográfico o que? Ah? É que ele ficou por qualquer coisa, cara. O cara ficou muito puto, tá ligado? Nossa, o cara ficou muito bravo mesmo. Tá me achando com o cara de ator pornô? Não, mas é uma pergunta séria. O cara... Aí o cara ficou mais bravo ainda, tá ligado? Nossa, ele, ele pistolou, mano. Eu não quero saber. <risos> Você vai Uhum. estão Cara, não, a gente não, não tá, não tá mais. Estamos com arma aqui. Eu tô com uma repeater, Rony. Tu tem munição de repeater aí? 357.357 357. Beleza, beleza. Opa, tá fechado aqui, hein. Esse. Não, não, não, não, não, não. Nada, Aqui embaixo que às vezes tem manada não, não, não, não também. É Opa, uma faquinha top aqui. Peguei. De... Pode ter magrão aqui nessa cidade agora, hein? Ah, tinha osso de galinha no chão. Aham, uhum, achei uma SK. Troquei pela minha BK. Agora sim tô com uma arma decente. Isso é muito bala, né? É. Não não, esse K eu tenho, eu tenho, porque é a mesma bala da.. da BK. É. A 762 tem alguma? Isso. Por isso que eu gosto desse K, cara. É fácil de achar munição e três tiros no cara tu mata, Se o cara tiver.. Se tiver de perto. Ah tá lagando aqui pra mim, cara, aqui deve ter.. Deve ter magrão. Oh, wow. Os uma base muito, né? Zumbi na delega ali, ó. Morre. Não, não. Uh, vivo, mas igual é porque tem magrão na cidade, ó. É, provavelmente tem magrão na cidade. Ah, frente delega aqui. <risos> Zumbi trancado aqui dentro aqui. Ó. Cara. Eu acho provável que tem magrão aqui dentro, tá? Aham ah, O ditos já, já se apavorou já Não, não, tô de porra Depois dos PVP que o cara bate Opa, tem magrão que sim Tem magrão que sim, eu vi porta É tu, cara? <risos> Tu ouviu tiro aí perto? Não. Eu ouvi. Vai lá que tem tudo Pois é. Mas agora aquele zumbi aqui dentro. Sei lá, eu. Não, não eu Tem uma Shotgun aqui. Aí tá, tá entrando. Papel aqui, Rony, Isso aqui significa que alguém uh, tirou? Tem, tem, Passou o cara que sim? Tô cuidando aqui embaixo aqui. Peraí. Enquanto a gente pensa o que fazer. Ah não, estão respondendo o Arthur. Opa. Zumbi agrou em alguém? Ah, ah mas me que... mim me... ah, Veio aqui me meu saco Ah, foi em tu? Vem, corre pra delega aqui, só entra que eu fecho a porta Ali no meio da rua, ali ó, vou até marcar pra tu, o Elvis, ali ó, tem um colete. Eu tô de colete. Beleza. Só entra aí que eu fecho a porta aqui. E aí, que isso, essa roupinha estilosa aí. Arminha de hein? Tá grandão! Tem uma shotgun ali, ó. Boa! Gurizada, muito cuidado nas portas com as armadilhas de granada, viu? Ah não, mas peraí que esse zumbi aqui tá de plate. Eu vou tentar pegar. O Elvis tá sem plate, o Elvis tá sem plate. Porra, três, tiro na cabeça, ele não morre. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá Vamos pegar na faca. Aí, pega. Fica com o date. Beleza. Qual o próximo lugar? Ah, lá na frente. Não dá lá. Beleza. Então, vamos dar uma volta do frente. Beleza. Vamos até o Rony. Ah, mas tem uns dormitórios aqui, ó. Tem uns dormitórios aqui. Peraí, a gente não foi aqui. Vamos aqui rapidão. Ah, o zumbi vai vir. Ah, o macro. Magrão aqui, magrão aqui, meu corpo. Bom mano, só passando aqui pra vocês pra fazer aquela narração comentada dessa minha morte aí. Morri porque eu rateei uh, Fui muito a sede Porte, estava com outros dois companheiros meus ali e eu não deveria ter ido para cima, né, ter ido pro, pro dormitório ali, sem antes conseguir dar uma verificada, dar uma olhada ali na segurança rateei, não consegui reagir rápido o suficiente morri, culpa minha, beleza, bola para frente, não deixa esse eu se repetir o que acontece é que, bom, eu morri, o cara que me matou simplesmente fugiu dali e o Coyote e o McLovin uh, ficaram ali pro airfield, ali pela volta, VMC Uh, luteando e depois eu consegui chegar lá e ainda recuperar meu loot Ele só me matou e viu que eu tava com outras duas pessoas e vazou Então eu consegui recuperar meu loot uh, Consegui ainda lutear mais e fomos em direção a Tisse E acabamos ficando muito, muito fortes Pegamos pólvora, pegamos vários itens pra poder ficar bem forte Foi basicamente essa finaleira do dia, não teve PVP, não teve nada demais Então é isso, mano Basicamente nessa, nessa play aí deu tudo certo No final acabou que eu fiquei com o loot melhor ainda Beleza?